Boa noite pessoal, acabou de encerrar o Foi tivemos nesse evento a última etapa do campeonato paulista de Drift Graças a Deus conseguimos uma boa posição, ficamos em segundo lugar A equipe toda está contente com essa posição, não esperávamos tudo isso Venho aqui agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando, vem nos seguindo e a todos os nossos fãs Também já agradeço aí aos nossos patrocinadores, a Aquiles, a Xtrax, que estão sempre firme e forte conosco e agora vamos começar a arrumar as malas, né, porque aqui é sempre correria. Temos agora, esse final de semana, uma etapa do campeonato lá no Japão. Então vamos lá competir, conhecer os pilotos japoneses, conhecer grandes ídolos do Drift que estão lá. Vamos começar a agilizar todas as malas, que amanhã a gente já se joga pra lá. Até mais! <risos>